Onde? Você sabe que horas a gente marcou? Três! São três em um! Uh! Uh! Uh! Poxa que tudonha! Eu tô inchada, Meu rosto uh! é uh! desquimado! Eu tô batendo um pouco em barocada. Eu tô horrível! Uh! Uh! Minha vida não presta! Tá tudo ruim! Só engordei três quilos de outro para hoje! Ninguém sabe ao certo a causa da TPM. Mas alguns argumentam que o desequilíbrio nos níveis de estrogênio e progesterona é o que produz os sintomas pré-menstruais na mulher. Os hormônios normalmente trabalham juntos para haver um perfeito equilíbrio. Porém, quando um deles é produzido em maior quantidade que o outro, uma batalha externa passa a refletir a que ocorre em um nível molecular. Que é a batalha dos hormônios. Os pesquisadores acreditam que os hormônios estrogênio e progesterona interagem com certos compostos químicos do cérebro, os neurotransmissores, e que essa interação é que pode acabar afetando o humor e contribuindo para outros sintomas de TPM. O impacto que isso provoca no humor feminino também oscila de um dia para o outro. Por isso, os homens dizem que as mulheres são tão difíceis de entender. Mas como é que esses hormônios sexuais produzidos nos ovários chegam no cérebro? Aí está o segredo. Viajam dissolvidos no sangue até o cérebro. Mas antes disso, vamos entender melhor como são estes hormônios. Você já ouviu falar do colesterol que muitas vezes é considerado como o vilão da história. Mas você sabia que ele desempenha funções importantes em nosso corpo? Ele é a matéria-prima para a fabricação de todos os hormônios esteroides. Preste atenção! Primeiramente, a cadeia lateral do colesterol é removida por ação enzimática, dando origem a outro composto chamado pregnenolona. A pregnenolona é o ponto de partida para diversas vias bioquímicas diferentes. Em cada uma delas, ela sofrerá uma série de reações enzimáticas específicas, que a transformará em diversos hormônios esteroides distintos, entre eles os hormônios sexuais femininos. Compare agora a estrutura química do estrógeno e da progesterona com o colesterol. Note que os dois hormônios ainda têm os anéis esteroide. E por isso são chamados também de hormônios de esteroides, ou seja, são hormônios lipídicos. Mas espera aí, vocês não disseram que esses hormônios viajam dissolvidos no sangue? Se eles são lipídios, como qualquer outra gordura, eles não se dissolvem bem na água. Já que o sangue é um meio aquoso, como esse transporte acontece então? Como os hormônios lipídicos são insolúveis e não podem ser transportados como moléculas livres, obrigatoriamente precisam de ajuda para serem transportados pelo sangue. Eles precisam se ligar a proteínas transportadoras, que são solúveis, e carregam estes hormônios com elas. Ao chegar na célula alvo do cérebro, os esteróides se dissociam da proteína e passam pela membrana, pois são lipossolúveis. Ao chegar no núcleo da célula, ativa a expressão de diversos genes que estavam desligados. As novas proteínas expressas fazem as células mudarem seu comportamento, por exemplo, liberando mais ou menos neurotransmissores. A mudança nos níveis de neurotransmissores acarreta a mudança de comportamento das mulheres. Chego um pouco antes do período menstrual O meu corpo fica inchado, o meu peito sempre dói Fico muito ansiosa, nervosinha e maldosa Meu marido me reclama de ser muito radical Já expliquei para ele que a questão é o final. T, T, -t M, tô pra te matar T, T, T, PM, tô pra te matar Sempre choro ele irrita. Eu zango, não entendi o meu frango Ninguém procura entender o que vai acontecer A batalha hormonal me deixa muito radical Não adianta se esconder, Ela pode acontecer E pra você se animar, agora é só esperar Tem T T PM, tô pra te matar T T tô pra te matar